Seja bem-vindo ao Museu Oliveira. Hoje vou mostrar e comentar sobre os monumentos mais importantes que são para a maioria das pessoas em tempo quarentena. Vamos entrar. Como podem ver, aqui está o um mais utilizado por todos. Papel higiênico. Não sei porque é que as pessoas compram tanto disso, mas como diz o ditado, que é muito com muito hum. Em seguida, temos também o frigorífico, que está farto de trabalhar. Abre e fecha, fecha e abre. E por aí adiante, até que não aguenta mais. As palavras mais utilizadas são Mãe! ou Pai, eu E também Matisse, forte ouvir! Continua. A maior parte do tempo as pessoas passam a fazer uma coisa, que é dormir. Ou seja, a cana é muito necessária em tempo de quarentena. E por agora é tudo o que as pessoas mais utilizam na quarentena. Espero que tenha gostado e volte sempre!